Olha que legal. Você saberia dizer qual dessas duas headlamps é falsa ou verdadeira? Olha bem. Qual dessas duas é falsa ou verdadeira? Difícil, né? Você só consegue saber por causa da marca. É, uma tem a marca do da montadora e a outra não tem marca nenhuma. Mas as duas são completamente idênticas, tirando alguns detalhes de acabamento, principalmente no circuito impresso, né? É, e tirando a, a marca não dá olhando assim rapidamente não dá para saber qual que é a original qual que não é. Tá bem claro que as duas foram feitas na mesma linha de montagem, na mesma fábrica. A diferença das duas é com certeza é a avaliação de qualidade é o acabamento né uma custou 10 reais na florença de abril a outra custou 70 reais por aí em alguma uma loja esportiva Mas olha é igual agora a diferença do acabamento é a da Aztec né, tem uma vedação aqui para impedir ou retardar a entrada de água, a entrada de umidade. E a, da, e a que não passou por esse acabamento não tem, só tem o, o, o vão, né, o suco, digamos assim, o trilho para colocar essa vedação. Mas ela não foi colocada. Mas é a mesma caixa. Eu já abri isso, então o circuito tem uma tem uma diferença. Aqui as soldas estão mais limpinhas e aqui a, a, a, as soldas estão mais.. Hum, não tão bem acabadas. Né? Mas funcionar funciona. Tem diversos modelos. Que a Aztec é, é, coloca no mercado e aí com certeza deve rolar uma pirataria aí e, e, e a empresa, a fábrica chinesa que a Aztec colocou o projeto né, também acaba colocando o mesmo, uh, o mesmo material no mercado mas é só esse vídeo aí é só pra você ver que dá pra você comprar por aí um material como se fosse original né só que sem o acabamento da marca então a diferença é de 10 para 70 reais ou seja é, o preço de uma dessa eu compro 7 dessa daqui talvez não dure tanto quanto essa, vai durar bem menos, né? Mas em algumas ocasiões talvez vale a pena, né? Você ter é, é, várias shinglings, é, né? E algumas originais, mas várias Xing-Lings. Principalmente aquelas trilhas que você vai sofrer, vai é, sabe que vai ralar, né? Às vezes vale a pena você levar. Claro que você não vai levar uma, né? Nunca deu defeito, eu, eu tenho um, mais de 10 dessa daqui. Nunca me deu defeito. É, mas a falta da vedação a falta da, dessa vedação ela oxida, facilita a oxidação dos circuitos. Né? Então eu já perdi algumas por, por causa disso que entra água. Até que está durando. Vamos supor aqui, ah, essa aqui, ah, essa aqui dura metade de Músteck, né? Mas é isso, só para vocês conhecerem.